Olá, graça e paz. Quer ter um ano abençoado? No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a palavra de Deus diz A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Todos nós já sabemos que o Senhor tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cada um dos seus filhos, mas desde o início deste ano, nós estamos sendo ministrados pelo Senhor, onde a grande questão é saber se aquilo que eu estou vivendo ou aquilo que surgirá em nossas vidas é ou não é da vontade de Deus. Muitas pessoas em suas cegueiras espirituais se desviam do Senhor achando que a oportunidade em que surgiu na sua vida é de Deus. Mas, na verdade, o inimigo aproveita os desejos da carne para afastar estas pessoas dos caminhos da salvação. E como nós podemos saber se é ou não é da vontade de Deus, o texto de provérbio lhe diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz dores. Ou seja, se aquilo que surgiu em nossa vida tem lhe afastado de Deus, tem feito você orar menos, tem roubado o tempo de leitura bíblia, ou não está permitindo com que você esteja nos cultos, o trabalho que era para ser bênção, mas hoje te faz estar longe da casa do pai, então acredito que já te respondi, isso não é o plano de Deus para a sua vida. Por isso, é tempo de abrir o coração e voltar a viver a palavra que Deus tem para a sua vida. Não deixe o fogo do Espírito morrer. Jesus vive. Jesus é rei. Ele tem algo precioso para a sua vida. Deus te abençoe. Essa é mais uma reflexão diária com o pastor Rudmer.